A Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Suzano completa nesta quinta-feira de agosto sete anos de funcionamento. A gente procura fazer um, um trabalho diferenciado, um acolhimento melhor às vítimas, porque esse tem que ser o diferencial, não é as ocorrências em si, né? porque a Delegacia Comum ela pode fazer esse mesmo trabalho, mas o diferencial justamente é a forma como esse atendimento é dado, o um maior acolhimento às vítimas vítimas e, e empatia. Que é um momento que a gente tem que comemorar mesmo porque é algo que a gente conquistou, é algo que a mulher pode se sentir protegida, é um instrumento onde a gente pode vir e se sentir amparada. E hoje Suzano é referência em atendimento a vítimas de violência doméstica. Após a criação da Pátria Maria da Penha, com a delegacia e com o anexo de violência doméstica, não tivemos mais feminicídio de mulheres com medidas protetivas em Suzano. Que aqui a gente tem Primeiro ter amor, se dedicar muito e, e depois você vê a parte do profissionalismo. Aqui não se angaria cliente, aqui ninguém é, é, paga absolutamente nada, nem na orientação jurídica, nem na orientação psicológica, aqui é tudo gratuito. É, aqui é o atendimento, a orientação é gratuita.